E aí galera, beleza de nata tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje mais um vídeo galera de desastre natural Bom, como vocês podem observar aqui ó, estamos é, num condicionamento aqui próximo do aeroporto Porque as autoridades é, avisou para as pessoas saírem da cidade o mais rápido possível Porque há risco tanto de terremoto quanto é, de um furacão, isso gerando um terremoto pode gerar um tsunami. Então a gente tá aqui. É, ó, você vai que vai chegando, vai chegando, e praticamente a fila aqui para as pessoas saírem é, de Los Santos tá ficando maior, tá complicado, né? Mas enfim, a previsão não é pra agora Caraca, velho, o que, que é aquilo ali? Ooooooooh! aí Um tornado Minha nossa Caraca Não é possível Nossa Que isso galera Tá suando os carros tudo! Sai! oh Tá su. Caraca! Peraí, peraí! Deixa eu sair, deixa eu sair! Sai da frente! o tamanho do tornado, velho Olha aí, você tá passando Nossa, tá lagando demais Sai da frente, gente Sai da frente Porque eu fiquei parado pra esperar, velho Pra olhar Não, cara, o tornado vai me pegar, velho Sai, sai, sai, sai Uh! As pessoas estão... Meu amigo uh! Sai da frente Eu tô preso, se eu sair vai ser pior véio. Se eu sair do carro vai ser pior Sai da frente gente as pessoas abandonaram seus carros Meu amigo Caraca galera, olha isso Sai, sai, sai, sai, sai. Olha os bombeiros Meu Deus Vamos sair daqui velho, vamos sair daqui Oh! Não, ele tá ali, vem. Boa! Tá destruindo tudo, tornado. Calma, calma, calma, calma. Ai, eu fui puxado. Oh. Oh! Caraca! Carro capotou, não sai, não sai do carro, não sai do carro Não sai, Tonha, não sai, Tonha É a Tonha, né? Caraca, velho Vamos sair daqui, galera Tá muito lagado, velho Uoooooo na água, não vamos pegar outro carro, vamos pegar outro carro cara, tá tremendo demais, velho vai explodir, vai explodir corre, corre, corre nossa, tá muito lagado, velho explodiu o carro Caraca, ela morreu. Bom, galera, vamos fugir. Infelizmente, a Tonha morreu, velho. Eu consegui sobreviver. Olha aí, cara, as ambulâncias. Não vai não, não vai não. Tornada é muito grande. Caraca, moleque. O que, que eu faço, velho? Mano, não eu não sei. Eu acho que eu vou, pe... vou roubar um carro aqui, velho. Caraca, tem que sair... Temos que sair da cidade logo, velho Corre, corre, corre Caraca Meu Deus, o que está acontecendo? Está tremendo Ih Caraca Caraca, galera, está tremendo Meu Deus, é um terremoto, velho Levanta! Caraca, as pessoas. Uh! Levanta, levanta, levanta! E agora, meu Deus do céu! Olha isso! Que isso? O que está acontecendo? Caraca! Está tremendo muito! Olha os carros! Olha isso, olha isso! Levanta, Franklin! Que isso, cara? Olha isso! Oh! Ai, o carro vai passar em mim. Sai, sai, sai. Caraca, que absurdo. Tá tremendo, galera. Tá tremendo. Oh! Levanta. Preciso de abrigo. Preciso de abrigo. Caraca, velho. Tá tremendo demais. Ai, meu Deus. Cai, cai de novo. Eita, calma, segura aí, irmão, segura, segura, oh, segura, segura, segura, cara, ai, cai também ah. Parou, galera, parou, parou, respira, cara, respira, parou de tremer Ih, mas esse aqui, é do... ih, maluco, esse aqui é o um dos cachaça, aí, eu não sei se é terremoto, não Caraca, cachaceiro ali, velho. Como é que vai segurar? Sem terremoto já cai, imagina com terremoto. Caraca, velho. Caraca, sai do carro, sai do carro. Uh! Levanta, levanta. Que isso? Olha a cidade, velho. Nossa, mano, destruiu tudo aqui, velho. Caraca, eu preciso. Caraca, que tá com Caramba, mano, levanta Levanta Minha nossa Eu vou entrar aqui, velho, vou, vou procurar abrigo Olha isso, o prédio caiu Tá tremendo muito ainda, mano Caraca, o que que aconteceu, velho Como pode um terremoto e um tornado ao mesmo tempo Vamos subir aqui, galera, tá tremendo demais, tá tremendo demais Segura, Frank, segura. Segura, segura, segura, segura. Caramba, mano. É muito perigoso ficar lá embaixo, velho. Vou subir nesses prédios aqui. Caramba, tá tremendo demais ainda, velho. Segura, cacete, levanta. Vamos abrigar aqui no prédio, velho Não dá pra passar ali, tá tudo caído ah! Sobe sobe! Ah! sobe Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe Nossa, mano, eu machuquei Sobe, sobe, sobe Vamos lá, tá dando pra segurar do jeito que dá aqui, mano Sobe, Franklin Nossa Caraca, eu tô escutando as pessoas gritarem Nossa, aqui já tá muito alto Se eu cair aqui, danou-se Vamos lá, galera Eu preciso Uma parte segura aqui, velho, desse prédio Tá tremendo demais, mano eu! Peraí Segura, caramba Cara, Vamos continuar subindo parou de tremer. Cara, mas eu não sei se se isso dá acesso ao prédio. Eu tô subindo aqui faz um tempo, mano. Ali o prédio caído, velho. Eu não sei se se eu tenho acesso aqui o ah, acho que aqui dá, aqui dá. Parou de tremer, parou de tremer. Caraca. Caraca, que, que é isso, velho? Peraí. Meu Deus. Meu amigo. É um tsunami, cara. O terremoto gerou um tsunami. Caraca, moleque Olha isso Oh my Caraca, olha isso E agora, galera, o que, que eu faço? Meu Deus, tem pessoas se jogando, é isso, velho? Dos prédios ali que caiu Caraca, olha o que o terremoto fez, velho O tornado tornado passou Galera, eu não sei o que fazer, mano Não sei se eu desço um... Tem um helicóptero sobrevoando ali Não sei se dá pra subir mais Caraca, a cidade tá toda alagada, mano Tá ficando de noite já, ó Olha isso Ó, oh, é dali onde eu vim, ó o Aeroporto de Los Santos Fica ali, a ponte lá, ó Aeroporto de Los Santos fica ali. Foi dali, foi, foi, foi em cima do ali que é o estádio, né, onde eu caí com o co furacão. Caraca, o maior desastre já acontecido: furacão, tsunami e terremoto. Salvamos uma vítima. Embora. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, conseguindo salvar uma pessoa. Mano, a agulha ficou feio aqui, cara. onde até chegou a água aqui, ó. O shopping. Bom, é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima, galera. Fui!